Olá a todos, sejam bem-vindos ao ADEC TV, um programa da Assembleia de Deus Caratinga. Eu sou a Carol Sattler e hoje nós estamos aqui no Entre Elas, um papo entre nós, mulheres, e que a paz de Cristo esteja sobre a vida de todos vocês. E nessa edição de hoje, nós vamos falar sobre Débora. Desperta, Débora, desperta. Desperta, acorda e entoa um cântico. Juízes 5.12 Débora, né? Quem foi Débora? Débora foi uma mulher levantada por Deus na época de Juízes, uma época muito complicada para o povo de Israel, onde o povo estava constantemente afastado dos caminhos do Senhor. Deus levanta essa mulher. E essa mulher, ela fez papel de juíza, de profeta, de guerreira. Ela guiou o povo de Israel nesse período extremamente difícil, e Débora possuía características que toda mulher deve ter, intimidade com Deus, coragem e ousadia. Será que Deus ainda levanta mulheres como Débora nos tempos de hoje para ser usadas por ele poderosamente? E é sobre isso que nós vamos tratar hoje com uma convidada muito especial que é a Sandra, Sandra Azevedo. Seja bem-vinda, Sandra. Obrigada. A Sandra é aqui da Assembleia de Deus Caratinga, do Tempo Central, ministra de louvor. E é uma mulher muito forte, muito ousada, com muita intimidade com o Senhor. E ninguém é melhor do que ela para a gente falar sobre Débora. Débora, né, Sandra? As Déboras dos dias de hoje, né? As Déboras, né? Sim. Né? Tem uma amiga que fala que Débora, naquele tempo Débora tinha um escritório. Ela fala assim, gente, vocês lembram? Débora tinha um escritório, ela tinha a casa dela, mas ela tinha um escritório, porque ela atendia Sim, debaixo, uma... debaixo da palmeira. Da palmeira uma... Né? uma mulher com muita intimidade com Deus, né? Como... Um exemplo para nós. Uhum. Aliás, uma das personagens que eu mais admiro, admiro todas, mas Débora inspira, inspira. Né? inspira. Você pensa num tempo né, que não se achou um homem né, capaz de guiar o povo. A mensagem ali, daquele trecho ali, um tempo muito conturbado, né? O povo sendo perseguido, afrontado durante 20 anos, por Jabim, né? Então, Deus levanta uma mulher e, e ela se dispõe. O mais bonito é que o Senhor chama e ela se dispõe. Isso, Sandra. Eu acho muito interessante. Débora, né? ela, ela, ela tinha a casa dela, mas ela atendia, a fazer esse papel de juízo debaixo dessa árvore, dessa palmeira. Eu acho isso tão interessante, essa separação. Sim, é porque nós precisamos servir ao Senhor e ter tempo, né? Ter tempo para a nossa casa, tempo para fazer a obra do Senhor, sem deixar a casa em prejuízo. Né, sem cuidar da casa e fazer a obra do Senhor o tempo todo. Não importa onde, ainda que seja debaixo de uma palmeira. <risos> né, ainda que o escritório seja debaixo de, de uma palmeira, palmeira. Mas fazer, fazer com a ousadia. E né. ela era, né? Ela era uma mulher muito ousada para o tempo dela. Em um tempo que as mulheres não ocupavam, aliás, foi a única mulher foi. que ocupou uma posição de liderança em Israel. A primeira e única, né? Que ocupou é essa liderança e levando Israel a uma vitória maravilhosa, Nossa, né? Isso quer ser uma mulher empoderada, é, né? empoderada, <risos> cheia, do cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo. Isso, isso é o verdadeiro significado de uma isso, mulher empoderada. Ser cheia do Espírito Santo, isso mesmo. Também acho, né? Interessante que eu vejo, que eu vejo em Débora, eu, eu amo a intimidade dela com Deus. Muita, né? muita intimidade. E sabendo ela que Deus, quando dá uma ordem, quando Ele fala, vai, você pode é garantido. Ainda que pareça que não vai ter jeito, ainda que pareça que não, você vai perder, porque o, o adversário é mais forte, ele é maior do que você, nem né? realmente... O, o, os adversários deles eram maiores do que eles, eram mais fortes. Eles estavam em, ca, em cavalos de ferro. De ferro. Aquilo era assim, era como se diz, era, era o top né, do militarismo naquela época. Então, tinham tudo para perder? Tinham, talvez, tudo para perder. Mas quando Débora disse para Baraque que era para descer e pelejar, que a vitória já era dele. Ela não hesitou, ela confiou no Senhor. Barack hesitou um pouquinho, tanto ele, É, é eu, eu não acho nem que ele tenha sido covarde. Também não. Mas eu acho, é, até mesmo porque ele não estaria na posição dele se Medozinho ele fosse covarde, só, né? né? Se ele fosse um covarde, não. Mas eu entendo que quando ele vê os carros e no, no canto de Débora fala sobre o barulho que eles faziam. Aquilo, aquilo dava medo, eram carros de ferro, eram 900 carros de ferro. Que assusta, né? Uai, né? Um povo que já estava desacostumado de batalhas, um povo que já não, né? já não, não vivia mais ali em, em pelejas, em batalhas, né? em conflitos. ver um exército poderoso como esse, né? que que Jabim mandou contra eles, é muito complicado. Então, eu não acho que ele foi covarde, mas... E, ao mesmo tempo, ele atestando que ele não foi covarde, que ele colocou Débora, falou, não, se você for, eu for. Quer dizer, ele sabia quem era Débora. Quem era Débora. Né? Ele sabia que mulher era aquela. Ele sabia da intimidade que ela tinha com Deus. Eu, acho, eu acredito que o que faltou nele foi essa intimidade. Essa intimidade. Essa intimidade. Um pouco de ousadia também não, né? Também, também. um pouco de ousadia, porque a Débora a Débora tinha tudo ali embutido nela, né? Duas mulheres, né, Débora? Uma mulher fantástica, né? Política. Ela tinha liderança guerreira, política, guerreira, liderança religiosa. religiosa. tava tudo sobre tudo ela. Sobre e ela, ela conseguia dar conta de tudo e dava conta do lar também, do lar. da casa. E Sandra? Nos dias de hoje, como é ser Débora nos dias de hoje, vamos trazer Débora para a modernidade, né, dos dias atuais? Vendo Débora hoje, a luta continua a mesma, o povo continua sendo oprimido da mesma forma. E nós precisamos, né, como Déboras, são tantas Déboras espalhadas, ter essa ousadia, essa intimidade com Deus. A base é a intimidade, a obediência à palavra dele. Porque se nós, que não adianta você ser valente, você ser ousada, se você não estiver dentro da vontade, no centro da vontade de Deus. É aquele momento que o Senhor manda avançar, que o Senhor manda calar, que o Senhor manda parar e você saber ouvir a voz do Senhor. E colocar aquilo em prática, se é para ir, você vai, se é para ficar quieto, você fica. É ser obediente, é escutar a voz do Senhor. Esse discernimento. Ter o discernimento nos dias de hoje. Temos mulheres valentes, temos, em né, todas as áreas. Né? E mulheres com capacidade tremenda para desenvolver e ser verdadeiras mulheres de Deus na face dessa terra. E para ocupar grandes cargos, bem como mulheres que não ocupam grandes cargos, mas tem lá a sua intimidade dentro do seu lar. A sua intimidade, a intimidade com Deus é a base. Conhecer o Senhor como Ele é. Viver com Ele, estar com Ele, é, ouvir a voz dEle. Estar em casa e poder ouvir a voz do Senhor. É, são as Déboras de hoje. As Déboras de hoje que estão Temos em casa, que estão trabalhando fora, e também estão lutando dentro de casa. Mulheres que estão cuidando da casa, que estão é, Aí, trabalhando para o Senhor, <risos> que trabalham fora de casa. Mil e uma funções, Mil né? Mil e uma funções, mas continuam valentes e fortes. E fortes. E... Né, aqui, né, Débora foi profeta. Sim. Sim. Né? E falando dessa intimidade, como Débora foi profeta, nos dias de hoje ainda temos mulheres que falam com Deus, profetas? Sim. Sim. Muitas. Muitas. Muitas mulheres. Que são usadas no, no dom profético, no dom de profecias. Temos muitas, muitas mulheres de Deus. De Deus mesmo? Né? De Deus mesmo. A gente precisa só ter o discernimento. Só precisa ter o discernimento. Os que estão recebendo essas profecias, ter o discernimento, se são ou não são de Deus. Mas que essas Déboras estão por aí, estão, ixi, são muitas, muitas Déboras. E você acha assim que todas nós, buscando essa intimidade, todas podemos ser Débras, podemos ser profetas? Eu acredito que buscando a intimidade, Deus vai te conduzir dentro do dom que Ele quer te usar talvez você não seja a profeta, a profeta, mas o Senhor vai revelar em você um outro dom, de mestre, no qual você vai de mestre, no qual você vai ser útil na obra dele, conselheira como Débora, sim, conselheira, guerreira, guerreira, mulheres que que, que que vão à luta mesmo, né? Nós temos tantas mulheres na política, nós temos tantas mulheres, né? Juízas à frente de grandes, à é, frente de, de, de grandes negócios, grandes empresas, né? Como eu disse, temos mulheres muito simples também que ficam dentro da casa, dentro do lar, mas nós podemos medir o valor de um, o valor da outra não. É a intimidade com Deus. É isso. É Deus que sabe, porque é com Ele que elas se relacionam. Né? É de ouvir o chamado. Às vezes Deus te quer dentro do seu lar, porque ali você vai preparar os seus filhos, o seu marido. É o nosso uma maior coisa, campo nosso missionário, campo. é dentro do nosso lar, na nossa casa. É também respeitar a escolha da outra Débora, né? é. da outra mulher. Porque se nós não conseguimos ser é, profetas dentro de casa, não seremos fora. Nunca. Se não conseguirmos ser missionárias e ganhar vidas dentro do nosso lar, nós não vamos ser fora. Então a base é a nossa casa. Né? A intimidade Sim. com Deus, ela não começa lá debaixo da palmeira. Ela começa dentro de casa. Lá dentro do seu quarto. Lá dentro do meu quarto, no meu secreto. No seu secreto. Você vai para a palmeira, é depois, quando ele já está... Quando essa intimidade, dentro dessa intimidade, ele vai te dizendo o caminho que você tem que tomar. Né? É muito interessante, né eu acho fantástico, né eu volto a falar, acho fantástico a história da Palmeiras, de ser, dela atender o povo debaixo da árvore. É. Acho fantástico, Sandra, assim essa separação, sabe? Não separando Deus, mas essa separação de funções. E interessante que ela ficou no meio do caminho, né? É. Entre Betel e... E. Ramá? Ramá. Ramá? Ramá. Ficou bem no meio né, do caminho ali, debaixo hum. da palmeira. Não, ali, é, não é muito legal isso, assim? É linda. Separa as funções. É. é, é. E, inclusive você falando aí dela ser é, profeta e atender debaixo de uma palmeira, né? Ela atendia todo o povo. Acredito que não era fácil. Não era fácil. Não era só a igreja local, não era, era só... todo o povo. Pois é, era muito, eram assim, muitas as questões que eram levadas para ela, são, eram diversas. E, e diz a palavra que mesmo depois da, da vitória, ela continuou por mais 40 então, anos sim. ali. Né? Então, uma mulher de fibra, convicta do chamado dela. Muita, quando eu vejo Débora, eu vejo muita convicção do chamado dela para servir, para servir. Porque quando nós olhamos Débora, nós podemos nossa, uma mulher guerreira. Mas nada mais é do que uma serva do Deus Altíssimo. E quando você fala serva, volta naquele início que você falou, obediência. Obediência. Parece que ela não tinha medo, né? Não, se o Senhor falou, assim Será? será? E pronto. Seja para viver ou seja para morrer, assim será. É Ele que está falando. É o melhor. É o melhor. né Sandra, nós vamos para um breve intervalo. E daqui a pouco a gente volta para o segundo bloco para falar mais um pouquinho sobre essa mulher maravilhosa. Vivemos uma onda de ataques ao movimento pentecostal e a fé de muitos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 Estamos de volta, voltamos para o segundo bloco do Entre Elas. Nós estamos aqui com a irmã Sandra e falando de Débora, da juíza Débora, da profetisa Débora, da guerreira Débora e das Déboras da atualidade, né, Sandra? Isso, tudo bem. E né, um dos cargos da Débora era conselheira, né, ali debaixo daquela palmeira, como você diz, Sim. entre Ramai e Betel. Ela aconselhava, recebia o povo e aconselhava sobre as questões. E a minha pergunta é... Né, essa outra característica dela de conselheira. Existem hoje mulheres nas igrejas, nas sociedades, confiáveis para esse cargo? Porque hoje o conselho conselho, né, se você não estiver muito orientado por Deus, é muito complicado. Sim, muito complicado. Mas temos sim mulheres. É importante a gente observar, eh, porque a vida da gente, a gente não, não expõe. Na verdade, a maior exposição da nossa vida é lá no, no nosso quarto com o Senhor. É ali que você derrama tudo perante o Senhor. Mas se há em você uma necessidade de buscar algum conselho, peça a direção do Senhor. Peça a direção do Senhor. E com certeza o Senhor vai levar essa mulher e vai te mostrar quem é essa mulher que pode te ouvir. E, e que seja uma mulher de confiança para você desabafar. Mas nós temos mulheres de muito valor, sim, no nosso meio. E só de você... E eu, eu aqui com você falando, eu, eu tenho condição, sim, de citar algumas, eu não vou falar, mas mulheres de confiança, verdadeiras mães, né? Porque Débora foi chamada mãe da nação. Nós temos, na, por exemplo, na nossa congregação, mães congregacionais temos, né? Nós passamos aí no fim de semana Dia das Mães, sim, né? E, e não não se pode jamais esquecer das mães espirituais, né? Nós temos essas mulheres sim dentro das nossas igrejas, né, pessoas que carregam verdadeiramente que têm verdadeiramente o Espírito Santo de Deus que são guiadas pelo Espírito Santo de Deus, e que são conselheiras no nosso meio. A gente chama de mães espirituais, mães de coração. Mães de coração. Mas são todas mães. São mães, são mães que nos carregam, que, mães que geram, que geram, verdadeiramente geram filhos, mas não filhos carnais, filhos espirituais para a glória e para o reino de Deus. Temos né? muitas. Temos muitas. Posso citar algumas aqui que eu pessoalmente considero eu uma acho, mãe espiritual. Eu acho que todas nós, né, só da gente ver a vida de algumas mulheres, nós sabemos quem são essas mulheres. Sim. As quais podemos buscar. Sim, elas são. são bem identificadas elas no são nosso bem meio. Identificadas no nosso meio. Né, se você né, pertence a outra igreja, né, a outro lugar que você convive, você consegue identificar sim? É, o que que define uma essa mulher? A, ah, primeiro, primeiro, intimidade dela com Deus. Vida. E é não tem como falsificar essa intimidade. Porque o Espírito Santo de Deus, ele nos faz, nos ajuda a discernir isso. Não não tem como haver engano na casa de Deus. Havendo liberdade do Espírito Santo. Não tem como nós sermos enganados havendo em nós a liberdade do Espírito Santo agir em nossas vidas. Então, primeira coisa que a gente pode, nós podemos observar nessas mulheres é a intimidade. Você viu que tem intimidade com Deus e você observa pela vida dela, é. o testemunho que ela dá. E quando você fala de testemunho, é o comportamento. Mesmo. É o comportamento. Uma mulher que, que não sai falando, não sai atropelando em palavras. Ela é sensata. Fala de forma sensata, de forma sábia, observando sempre a palavra de Deus, sempre com base na palavra de Deus. Então, não tem como essa mulher não ser uma mulher, né? Mamãe. Mamãe. Uma mãe. Uma mãe. Uma mãe. Uma mãe. Sandra, Nesse tempo, então, Deus né, usou um homem para auxiliar Débora. Né, Débora né, chamou Baraque e Baraque iria à frente, à luta. E isso não era comum, né, de forma alguma, os homens sempre tiveram a liderança. N naquela época, a né, nenência apresentava ali o papel de uma mulher, sempre os homens. E Deus não, nessa época, era Débora. E tem uma mensagem nas entrelinhas para as mulheres nessa história? Sim, eu, eu acredito, sim. Naquele tempo, realmente, é, não, não, a gente, nós não sabemos como que foi essa, essa ascensão de Débora, esse chamado de Débora. Nós sabemos que ela estava lá atendendo, né? E sabemos que o Senhor mandou ela, ela mandou chamar Baraque, uhum. entregou para ele a vitória né, sobre o, o, o general do exército de Jabim, a Cícera. Então, é, ali naquele, naquele momento ali, não, não era comum mesmo em Israel. Né? Eu acredito que nós vamos saber... Né, como que foi essa aceitação, como que foi uh, uma mulher né, ser juíza sobre uma nação, uma nação que um povo, na verdade, que não era o costume né, de uma mulher assumir uma liderança. E ela não, teve, não houve e rejeição, a lider... pelo menos não há é, não, não há registro de rejeição, de rejeição né, até mesmo porque o povo estava sendo tão oprimido, o povo tá... Que eles precisavam ouvir a voz de Deus. O povo também, naquela época, desviava muito do o Senhor, O povo né? desviou do Senhor. O, o tempo povo todo fez e, É, e diz que fez novamente o que não agradava ao Senhor. Levantavam né? um o juiz quando eles arrependiam. O juiz morria e eles pecavam tudo de novo. Era, era essa mesma... Como que eu falo, Sandra? Oscilava. É, oscilava sim, né? Oscilava a adoração. E era a mesma coisa. E Deus levanta uma mulher firme nessa adoração, né? Ela, ela, ela foi levantada num tempo em que eles estavam distantes, eles estavam sendo oprimidos, né? Até que eles clamaram e, e pediram socorro, né? E Deus mandou o socorro. Né? Uma vitória que tinha nada... Poderia não acontecer para Israel, mas Deus colocou a vitória na mão de Baraque, né? E nos tempos de hoje, né? Como como você perguntou, é, pode uma mulher, né, é, um, ser auxilia, uma, uma mulher auxiliar um homem? Como ela fez com Baraque? Sim, sim, com certeza. Mesmo naquele tempo que foi inédito, talvez hoje, em alguns lugares, seja inédito, mas elas continuam se levantando e auxiliando do mesmo jeito. Esses e eu, baracos podem ter seus próprios maridos? Sim, sim, sim. O nosso, o nosso pastor, nós estamos aqui é para auxiliar, no nosso lar, nós estamos para auxiliar. Né? Ela esteve do lado dele o tempo todo. Né? Ainda que ele não pôde cantar essa vitória, porque Deus entregou a Cícera na mão de uma mulher. De outra Colocou mulher. nas mãos de Jael, né? Que também é uma mulher valorosa, que foi, assim... Porque Baraque falou que só ia, se Débora fosse, aí Deus falou, não, eu... Aí Débora disse, Deus... Vou por. entregar a vitória na mão de uma mulher, e de realmente mulher. entregou. E interessante também, nós estamos falando de Débora, mas a Jael está muito ligada a Débora. Interessante a gente ver também que... Que o marido de Jael, ele tinha aliança com Jabim. Com Jabim. Automaticamente era contra Israel. Mas ela fez o que era certo, okay. porque ela sabia quem era Deus. Ela, en... ela entregou a vitória nas mãos de Pará. E Jael não era israelita, né? Se eu não, me não. Não, ela não, não era, era, era judia. Era... Não, mas ela sabia, sabia. e ela viu... E ela, ela como dizes, ela compartilhava com Israel né, do mesmo sentimento. Então, ela via a opressão, eu acredito que ela não concordava com a, com a opressão, ainda que o marido concordasse. Ela foi, eu vejo, já é um instrumento na mão de Deus. E se vocês, né, pessoal, quiserem, né vai lá em Juízo, capítulo 5, tem um cântico de Débora, ela fala de Jael. Fala nunca... e exalta o nome de Jael e é lembrada até nos dias de hoje. né Veja que, que lindo. Que lindo, né? Que lindo. E, e assim, quando a gente vai nesses capítulos, estuda sobre essas mulheres, não são muitas as informações, mas as informações são suficientes para a gente ver o valor delas. Né? Sim, ver a grandeza. Do, do, do agir de Deus na vida delas. Na vida Sandra, eu vou te fazer uma última pergunta, porque se depender a gente fica aqui, sim. dá para falar, falar horas e horas. Vamos falar de várias mulheres na Bíblia, que são muitas mulheres. Cada uma de uma forma especial, sim, Deus sim. usou de uma forma especial, mas todas se dispuseram. Tinha um coração disposto. Um coração disposto, justamente. É... O que pode despertar mulheres nos dias atuais? Você acha que está faltando um despertamento e o que pode despertar essas mulheres para a voz de Deus, para esse coração disposto nos dias atuais? Porque às vezes eu sinto falta, sim, eu vejo pouco corações dispostos realmente. Sim. Eu falo no sentido geral, mas para mulheres dispostos mesmo, seja qual for aquilo que Deus colocou. Olha, eu, eu acredito que um coração, ele é trabalhado quando você começa a conhecer o Senhor. Quando você começa a examinar as Escrituras. Porque não tem como você conhecer o Senhor se você não ler. Se você não mergulhar nessa profundidade da Palavra. Não tem como você despertar para a obra do, do Senhor, para fazer algo para o crescimento do reino de Deus, se você também não buscar uma intimidade com Deus. Intimidade, nós estamos falando de momentos de oração. Momentos, eu não estou falando momentos de oração é, que você tira três horas para ficar de joelho, não. Porque é o orar sem cessar. Mulher, mulher trabalha orando. Instante, né? Mulher cozinha orando, mulher lava orando, cantando louvores ao Senhor. né? Então, isso, é, sem essa intimidade, sem conhecer a Deus, não tem como fazer nada para ele. Então, esse despertamento dessas mulheres, ele não vai acontecer dentro dos templos, ele, não, ele acontece dentro de casa. Esse despertamento da mulher... Ele acontece na intimidade com Deus. É oração e leitura da palavra santa. Sim, tirar momentos com o Senhor, consagrar o Senhor. Devocionais. E o Senhor vai te colocando ali e, as, e o Senhor vai te direcionando. Ele vai te colocando onde você tem que estar. Ele vai colocando você no lugar que ele quer que você esteja. E vai ser fácil? Não, nenhum momento. Ele também nunca disse que ia ser fácil. Eu nunca disse que seria fácil. E eu acredito também, vendo Débora, que nunca foi fácil. Lógico que não. Mas havia persistência de fazer e de cumprir com a vontade de Deus. Não pode desanimar. É porque ser Débora não é fácil, né? Não, ser Débora não é fácil. A responsabilidade é grande. É grande, mas pode ser Débora. Pode ser, pode ser Débora, pode ser Esther. cada mulher a seu tempo, cada mulher com um chamado único. Aqui, se a gente, se a gente for ver, né, não, não foram assim, muitas vezes que Deus incluiu histórias de mulheres em seu livro, né? Não. É, a gente passa por toda a Bíblia, a gente vê mulheres maravilhosas, mas Débora, a gente tem uma história completa dela, igual a gente tem de Raabe, né? quase que completa. assim. E todas as vezes que o Senhor fez, foi para que nós soubéssemos a direção, as diretrizes, né? E o formato de legado que elas deixaram, os seus valores, exemplos de vida e o caminho, o caráter para a gente se aprimorar, inspirar, né? Eu acho que é tudo para servir de inspiração. Mulheres como Débora. A Débora é uma das mulheres que eu mais eu admiro muito. Eu, nossa, como eu admiro. Ela, ela era líder da nação, religiosa. Nela, no contato com Deus. Ela era líder da nação como... Política. Como política. Era líder também, agora, como uma militar. <risos> militar. Né? E é interessante que ela não teve medo. Ela foi até um certo ponto com ele. Falou, agora vai. Né? Então, eu admiro muito a força de Débora. Admiro outras mulheres também, estérris. Agora... Nós temos esteia, eu admiro o Raabe. Raab, fantástico. Foi lindo. O que, que Raabe fez foi maravilhoso. né O que as Marias fizeram em ir até o sepulcro, ungir o corpo de Jesus, Jesus. Já visto que as mulheres ficaram até o fim com ele. Foram só as mulheres, tá? Ficaram até, até o, o fim. fim. E depois foram ao sepulcro para ungir. Pastor Gilberto falou disso aqui hoje, né? Que coisa linda. Lá no final quem tava eram as mulheres. As mulheres <risos> estavam, quer dizer, uma mulher quando abraça uma causa, ela abraça, ela vai até o fim, até o fim. Ela vai até o fim. Até. Né? O fim. Deus deu essa fortaleza para nós. Nós temos aqui entender esse caminho que Deus está propondo para nós andarmos nele. Você vai louvar um pouquinho aquela música. Oh. Sou estessa. Por essa urrutia, eu não posso louvar que eu vou assustar o pessoal. <risos> gente, porque a Sandra, né? Tem que vir aqui, a gente tem que Ai, abusar gente. um pouquinho do louvor, porque ela tem uma voz maravilhosa. Sou Esther, sou estrela que brilha na escuridão, dócil e submissa, sou sábia, sou mãe da nação, poderosa em Deus com jejum. E oração, coroa descolhida, o rei me deu seu coração. Sou Esther, sou Débora, sou Ruth e Noemi, sou Raabe, sou Jael, o inimigo destruir. É por aí. É muito linda essa. É verdade. Sou Esther, se vocês quiserem ouvir né? Sou Esther, sou Débora, sou Ruth, hum. Noemi, sou Raab, ah, sou, sou Jael. Jael. Só mulher empoderada, cheia do Espírito Santo. Inimigo de Deus. Cheia e de Deus. A boa parte, eu escolhi também. Escolheu a boa parte. É o que nós precisamos nos dias de hoje. A boa. Escolher essa boa parte. Estar com o Senhor em todo o tempo. Sabe? E eu quero que você deixe um recado para as mulheres que nos assistem. Para a gente assim. encerrar né, com mais do que uma chave de ouro. O meu recado para as mulheres de hoje é que elas não fiquem intimidadas com a opressão que vem do mundo sobre nós, mulheres. O mundo, na verdade, ele quer ditar sobre nós regras que não são de acordo com a palavra de Deus. O mundo quer impor em nós uma maneira de viver que não condiz, e nós precisamos, nesses dias, verdadeiramente andar na contramão do mundo, como mulher. Eu digo como mulher. Né? O mundo quer impor uma forma de nós sermos, impõe maneiras de vestir, impõe o corpo perfeito, né? querem impor eh, aberturas, né? que o Senhor não aprova e nós precisamos manter essa sobriedade sobre nós, mantermos, eh, estarmos alinhadas com a palavra de Deus, estarmos alinhadas com o Senhor. Porque a palavra de Deus nos diz que mulher é a coluna da casa. E se essa estrutura, e se a estrutura de uma casa, de um prédio, se as colunas não forem bem firmadas, ela vai cair, ela vai derrubar. Então, nós precisamos em todo tempo buscar ao Senhor. Toda e qualquer decisão, buscar o Senhor. Eu digo que nós, até mesmo na hora que nós estamos cozinhando, o Senhor, nós precisamos do Senhor ali conosco. Até para dar sabor no alimento. Eu acho isso importantíssimo. Então, nos dias de hoje, a mulher, eles têm tentado tirar essa... Eles têm tentado tirar a mulher desse papel, né, é, embutindo outros conceitos feministas. Mas que os nossos olhos não estejam né, nessas afirmações do mundo. Nossos olhos estejam em Cristo. Os olhos das irmãs, os olhos das mulheres estejam em Cristo. Porque é bem verdade, irmãs, que o Senhor está voltando. E nós precisamos entregar nossa casa, Sim. né? Porque nós vamos dar conta da nossa casa para o Senhor. Vamos. Tá? Então, o recado é esse. Sejamos verdadeiramente déboras, mulheres sábias, ousadas, sim. Mas, acima de tudo, mulheres que têm intimidade com Deus. Amém. Até o próximo, entre elas. Que Deus os abençoe e lembre que vocês são originais. Por isso vocês têm uma impressão digital única. Originais. Deus criou cada uma original.